Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo muito interessante dessa sequência de vídeo aí sobre como empreender. Não esqueça de deixar o seu like. Se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva no meu canal porque é um canal bem legal aí sobre empreendedorismo e também sobre autoconhecimento. E se você quiser algum assunto, né? se você quiser que eu fale sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários, vai lá também me seguir no Instagram arroba Josiane Amorim oficial. Se você quiser os arquivos né, que eu venho falando nessas sequências, eu tenho um monte de arquivo para poder mandar para vocês, tá? É só me seguir no Instagram e pedir para mim por direct. E nesse vídeo nós vamos falar das redes sociais, como mexer nelas e qual a importância que elas têm. Para começar, nós vamos falar sobre o Facebook e nesse vídeo ainda vamos falar sobre o Instagram. Bom, antes de te mostrar como vender através do Facebook, primeiro Primeiro me responda, quantas pessoas você conhece hoje que não possuem um perfil no Facebook? Você vai meio que quebrar a cabeça para pensar em alguém que não tenha, né? Mas o fato é que a cada ano o Facebook aumenta sua marca de mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo. O Facebook ele é muito conhecido como uma plataforma acessível, porque diferente de outras redes sociais, ele foi criado com o objetivo de ser multiplataformas, podendo ser acessada do computador, tablet ou smartphones com as mesmas funções, tornando uma ferramenta muito eficaz, muito eficiente. Milhares de empresas em todo o mundo já perceberam que o Facebook é uma plataforma fundamental para quem deseja aumentar suas vendas. Se você não pensar numa boa estratégia de vendas no Facebook, vai acabar deixando que os seus concorrentes vendam para quem está lá. É preciso entender que o Facebook, além de ser uma rede social com um grande poder, é também um e-commerce, porque dispõe dessa ferramenta lá dentro. Ela é a grande aposta para o futuro, já que você vai poder comprar sem ter que sair da rede social. Segundo informações do próprio Facebook, o e commerce já tem 89 milhões de usuários ativos mensalmente. No Brasil, esse recurso está disponível justamente para alcançar público em potencial com o intuito de impulsionar suas vendas online. Como funciona o e commerce Bom, ele tem como objetivo fazer com que o processo de compra seja rápido e facilitado para que o consumidor não tenha dúvidas na decisão final de comprar entregando uma boa experiência para o usuário. Mas como colocar produto para vender no Facebook? Hein? Bom, eu vou te explicar a seguir como você pode aproveitar esse recurso, que é gratuito para cadastrar os seus produtos lá dentro viu? loja do Facebook. O que você precisa entender é que o o e commerce ele vai muito além de uma loja virtual dentro do Facebook. Ela vai contribuir também para que a informação seja propagada entre os teus amigos, seguidores e fãs, fazendo com que essas e mais pessoas tenham acesso e possam ser impactadas pelo seu conteúdo. Quanto mais comentários, curtidas ou compartilhamentos ocorrerem na sua rede, muito mais usuários vão ter acesso aos seus produtos. As principais vantagens para você utilizar o e commerce quando um consumidor finaliza a compra, ele próprio vai fazer a divulgação com os seus amigos de re, da rede. Outra vantagem é a possibilidade de trabalhar com a metodologia de vendas diretas, ou seja, você divulga um produto de uma outra loja né, para aumentar as suas vendas. Quem tem feito muito isso são os grandes e-commerces da internet, como por exemplo a Magazine Luiza, a Polishop, entre outros. Essa ferramenta ela permite que você crie uma loja virtual e divulgue os seus produtos a a cada venda realizada, você é comissionado, lembrando que essa tem sido uma das práticas mais usadas, pois o vendedor não precisa se preocupar com o estoque, pois trabalha com estoque de terceiros e recebe comissionamento por essas vendas, mais ou menos o que acontece com os infoprodutos, onde a pessoa é afiliada e vende produtos de outras pessoas, recebendo comissão por isso. Vamos entender num contexto geral sobre como montar. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversos tutoriais com imagens demonstrando como você deve fazer. Antes de tudo, você precisa possuir uma fanpage, depois acesse a sua fanpage do Facebook e clique no botão configurações. Você vai perceber que bem na parte inferior tem a opção de adicionar uma guia. Em seguida, uma série de opções vai se abrir né, na sua frente, uma delas vai mostrar a alternativa loja. Clique nela, leia e aceite todas as informações e políticas de uso do Facebook, depois disso você vai colocar as informações de contato para que os seus futuros clientes possam falar com você é necessário também fazer a seleção do tipo de moeda que deve ser cobrada nos seus produtos, após isso basta clicar em adicionar produto e iniciar o cadastro dos seus itens na loja e divulgar para que os seus futuros clientes cheguem até você, parece bem simples, mas na verdade não é tanto assim, tá? Como você pode imaginar, o tráfego pago não é algo tão simples de ser trabalhado. E hoje é preciso entender que se você não patrocinar tanto as suas postagens quanto a sua loja, o Facebook não vai te mostrar nem para metade da sua base de seguidores, nem para a base deles, que é gigantesca, né? É preciso sim reservar uma quantia de dinheiro mensal para propaganda paga. Anunciar é algo que deve ser pensado como obrigatório, já que o Facebook diminuiu e muito o alcance orgânico ele existe ainda, mas é muito pequeno. Quanto maior for o número de curtidas, compartilhamentos e comentários, maiores as chances de que a sua marca apareça para potenciais clientes. Então criar um anúncio no Facebook demanda o entendimento de várias funcionalidades e personalizações. Por isso eu sugiro que você busque tutoriais ensinando como fazer, porque o passo a passo é realmente bem complexo, ou você pode contratar uma agência digital que faça essa parte para você. Eu vou passar algumas dicas importantes que compõem um anúncio no Facebook. Imagens que tenham um bom engajamento, tá? Em qualquer lugar que você veja um anúncio, a parte visual é muito importante. E no Facebook não podia ser diferente. Tanto que na hora de criar um anúncio, existe uma exigência onde você pode colocar somente 20% de texto e 80% de imagem. Dê preferência para imagens de boa qualidade, que representam apresentem o seu produto outra dica é vender para quem tem interesse isso você faz na hora de segmentar os seus anúncios se você não fizer isso pode estar tá jogando o seu dinheiro no lixo e existem opções de segmentação por idade sexo religião localização e tantas outras que você precisa testar para você encontrar o seu público ideal e outra dica importante é sobre o conteúdo do anúncio você precisa se destacar dos demais e pode fazer isso através de imagens e conteúdo utilizando gatilhos mentais e técnicas de persuasão. O marketing de conteúdo ele é um excelente aliado nos anúncios. Você pode informar algo, ensinar algo antes de vender, porque a sua audiência ela vai entender que você é autoridade no assunto porque você está explicando sobre algo ao invés de somente vender. Vamos falar um pouco agora sobre o Instagram? Você tem um negócio e deseja implementar suas vendas através do Instagram, mas tem dificuldade né, em engajar o seu público e gerar mais resultado, eu separei algumas dicas que vão te ajudar nessa tarefa aí, tá? Você precisa engajar o seu público-alvo. Com certeza, você quer aumentar suas vendas, como muitos vendedores que usam a internet. Mas a maioria comete o erro de não se preocupar em entregar valor à sua audiência. para que tenha engajamento do seu público, entregar valor não é somente marketing de conteúdo, somente sobre o seu produto. Vai muito além. É preciso ajudar o seu futuro cliente, fazer com que ele goste de de você, porque você entrega conteúdo gratuito para depois ele se sentir agradecido e comprar os seus produtos e acredite, viu? Nem todo mundo faz isso. Eu vou te dar um exemplo de conteúdo de valor para quem trabalha no segmento de roupas. Crie conteúdos dando dicas de como combinar diferentes peças, ou matérias sobre o que as mulheres na Europa estão usando, ou dicas de vestuário leve para quem vive no Nordeste, ou dicas de roupas de inverno para quem vai para Europa, curtir uma neve, parece bobinho, né? Mas acredite, a grande maioria dos brasileiros que vão para fora não sabem como comprar roupa de inverno, porque as nossas roupas de inverno não servem para manter a gente aquecido lá fora, o tecido é diferente. O engajamento é quando um determinado público te segue, interage com você ou com a sua marca nas redes sociais, acompanha o seu trabalho e tudo que você está fazendo. Quando você tem essa audiência, fica muito mais fácil comercializar realizar os seus produtos porque ela já gosta de você então para comprar o seu produto basta que desperte nelas o interesse por ele no Instagram é muito importante ter consistência e não postar somente quando você tem uma promoção ou tá perto de uma data especial isso além de não ser tão eficaz ainda contribui para você ir perdendo o público que te acompanha quanto mais o público te vê mais vai lembrar de você no Instagram as hashtags elas são de extrema importância se você você quer atingir o máximo de pessoas de maneira orgânica, porque elas acabam vendo a sua postagem mesmo não seguindo você, apenas por causa da sua hashtag. É possível colocar até 30 hashtags e é de extrema importância saber escolher da forma correta quais as hashtags corretas para o seu tipo de negócio. né? Você precisa pensar em nomes que tenham ligação com o produto que você vende. Se for vestuário infantil, você pode usar as palavras como é, moda infantil, bebê, Baby, maternidade, chá de bebê, chá de fralda e por aí vai. No Instagram é importante postar vídeos no feed e fazer stories. Não necessariamente com você falando, caso você seja uma pessoa mais reservada, né? Pode ser fotos, porém o vídeo humaniza e faz com que as pessoas sintam empatia. Por isso é importante quebrar a barreira da timidez e postar sim vídeos. Pequenas conversas sobre seus produtos, ou dicas de uso, ou dicas de cor coisas que estão acontecendo no mundo referentes ao seu segmento e lembre-se que atualmente as pessoas elas estão bem de saco cheio de receberem tantas ofertas de vendas por isso quem consegue se destacar entregando conteúdo para direcionar para vendas sai na frente você sabia que é possível colocar produtos à venda no feed do Instagram é é uma ferramenta que foi liberada não tem muito tempo não viu porém é um pouco trabalhosa de configurar por isso eu sugiro que você busca algum tutorial na internet para você poder configurar, mas vale muito a pena. Pois você vincula o teu site, né, o teu e-commerce no Insta, onde a pessoa clica na foto, vê o valor, clica em comprar e nesse momento ela é direcionada para sua loja virtual, onde aquele produto que ela clicou tá disponível para venda. Interessante isso, né? Unir a sua loja virtual com o Instagram. Isso é muito importante, visto que o Instagram é a rede social mais acessada do planeta. E as pessoas não vão sair de lá para buscar você no Google, né? Pra finalizar esse vídeo, eu vou te passar algumas coisas que você pode fazer no Instagram que talvez você nem saiba disso. Rever todos os posts que você curtiu. Existe um feed que reúne todos os likes que você distribui por aí. Pelo menos os 300 posts mais recentes que você curtiu. De foto ou de vídeo. E para encontrar, você vai em configurações encontra o menu conta e a opção publicações que você curtiu, limpar o seu histórico de busca. Em configurações você vai achar a opção limpar histórico de busca entre as últimas da lista. Ela apaga todas as buscas recentes que aparece quando você vai pesquisar por algo. Desativar os comentários de uma publicação. Muitos artistas usam essa, tá? Quando você tiver editando a legenda, procure por configurações avançadas no rodapé da tela, clique e veja a opção desativar comentários. Essa configuração também pode ser feita ou revertida com uma foto já publicada, tá? Clique nos três pontinhos que aparecem no post e depois em desativar comentários ou ativar comentários. Bloquear automaticamente comentários indesejados. Você pode bloquear spam comentários ofensivos e impróprios utilizando o filtro automático da rede. Em configurações, acesse a opção comentários e você vai poder listar termos indesejados e também utilizar o filtro da comunidade Instagram que bloqueia palavras frequentemente denunciadas. Os comentários que contém esses termos eles passarão a ser ocultados. Silenciar histórias de um usuário. Essas histórias elas vão ficar sempre no fim da lista dos stories, sem o um anel colorido que sinaliza uma nova atualização. Você pode assistir as histórias dos, do usuário a qualquer momento, indo até o final da lista ou entrando no perfil. Para silenciar alguém, você vai no feed de stories, toque na foto do perfil da pessoa e segure quando você soltar vai aparecer uma opção de silenciá-la e para desfazer essa opção vai lá na foto do perfil no final da listagem repita o processo e escolha reativar o som da história cancelar o envio de uma mensagem sim o instagram também permite que você cancele uma mensagem enviada quando enviar uma mensagem para alguém, você pode tocar nela e segurar o toque para encontrar a opção Cancelar envio. Essa mensagem não vai mais aparecer na caixa de entrada do usuário, mas lembre-se, ele já pode ter recebido uma notificação sobre essa mensagem se tiver essa opção ativa, tá? Salvar automaticamente todos os Stories que você compartilhar nas configurações da conta. Entre na opção Configurações de Histórias, encontre a câmera e escolha Salvar fotos compartilhadas. Compartilhadas. Bloquear um usuário de ver as suas histórias. Se você prefere que um grupo específico não veja os seus stories, você pode ir lá nas configurações da conta, entre em configurações de histórias e encontrar a opção ocultar história e gerenciar as pessoas que você deseja que não, que não possam mais ver os, seus, os conteúdos que você publica na história. tá? Também é possível selecionar alguém na verificação de visualizações. Quando a pessoa aparece na lista de quem assiste assistiu a sua história, tá? toque no ícone ao lado dela e selecione Ocultar História para esse fulano ou essa fulana, né? Postar vídeos e fotos antigas nos Stories. Nem todo mundo sabe que é possível publicar imagens de arquivos nas histórias e é bem simples. Quando você entrar na área de publicações de Stories, ao invés de fotografar ou gravar, você só precisa deslizar a tela para baixo. Um menu com arquivos do seu celular vai aparecer no rodapé da tela, tá bom? Só receber respostas de usuários que você segue ou desabilitar respostas. Por padrão do Insta, qualquer pessoa que te segue pode enviar comentários sobre as histórias, né? Para restringir essas respostas, você vai até o menu de configurações de conta, entra na opção Configurações de Histórias e encontre permitir respostas às mensagens. Publicar fotos sem o formato quadrado. Provavelmente você já sabe, mas vale pontuar. As fotos do Instagram não precisam mais ser quadradas. Você pode alternar entre o corte quadrado ou horizontal vertical, tocando no ícone na área de postagem. Ainda assim, a proporção máxima é 5.4, tá? Então, gente, o que, que vocês acharam desse vídeo? Tiraram bastante dúvidas sobre o Facebook e o Instagram? São ferramentas muito poderosas para você utilizar na sua estratégia de vendas e posicionamento no mercado. Não poupe esforço, viu, na utilização e também não poupa investimento. Há quem diga que o número ideal de investimento em marketing é no mínimo 20% do seu faturamento. Se você pode investir essa porcentagem, faça orgulhoso. Se você não pode, comece com um investimento menor, porém com a meta de chegar nos 20%, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo. Vem aqui comigo para o Instagram, arroba Josiane Amorinha Oficial. E nós nos encontramos no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre sobre YouTube e Pinterest, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!